Olá, eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma dica de vitamina que me ajuda a ter muita disposição nos treinos. Mas antes tem que ter sempre a liberação da sua nutricionista ou do seu médico. Vamos ao mais importante. Sabe aqueles momentos antes de fazer o treinamento que você se sente indisposto, indisposta, você não consegue evoluir no treino por falta de força, de vontade, motivação? Às vezes tudo isso está ligado a uma alimentação antes do treino, então já pega o teu papel, a tua caneta, que eu anotei aqui, uma vitamina de abacate e hortelã, isso mesmo, vitamina de abacate e hortelã, mas fica tranquila, você não conseguiu pegar papel ou caneta, aí embaixo na descrição, eu vou deixar justamente todos os ingredientes que eu vou falar aqui, mas são pouquíssimos, vamos lá, o primeiro ingrediente que você vai utilizar, um abacate. Então, você separa um abacate, vai higienizá-lo, claro, descascar e ficar somente com a polpa do abacate. Dispensa a casca e fique somente com a polpa do abacate. 2. cinco folhas frescas de hortelã. Cinco folhas frescas de hortelã. E o três, um copo de leite. Aí o leite, a sua escolha, você tem um leite integral, que é o leite normal, que tem alto teor de gordura, você tem o leite semidesnatado que tem um baixo teor de gordura e o desnatado que não tem gordura eu utilizo ultimamente o leite desnatado que tem nada de gordura zero de gordura tá Isso é muito importante e a última opção são duas colheres pequenas de mel duas colheres pequenas de mel professor na minha região não tenho mel o que, que eu posso substituir ao invés de colocar o um mel? Posso colocar melado? Não, evita o melado. Tenta ver se você consegue açúcar mascavo. Então, professor, não tenho açúcar mascavo na minha região. Aí você pode diminuir, assim como eu faço quando eu não tenho mel pelo açúcar menos processado possível que é aquele açúcar orgânico e eu coloco somente uma colher às vezes não há nem necessidade mas o ideal é que você siga a risca esse tipo de ingredientes que foi passado aqui que eu utilizei e me deu muita energia na hora de fazer os meus treinos eu vou repetir para você mais uma vez um abacate inteiro cinco folhas frescas de hortelã um copo de leite e duas colheres de mel. Lembrando, para quem não tem mel, pode vir a utilizar o açúcar mascavo. Quem não tiver açúcar mascavo, o açúcar menos processado possível abaixo do açúcar mascavo é o orgânico ou demera, como muitas pessoas falam. Esse tipo de vitamina ela vai te dar muita energia. Ah, mas como é que eu preparo, professor? Basta pegar um copo de liquidificador, um liquidificador, você vai jogar todos os ingredientes ali. Primeiro você joga o leite, depois você joga o abacate e por último você joga o mel e as folhas porque eu falo por último eu bato ligo o liquidificador deixo bater por alguns segundos e aí eu coloco as folhinhas do hortelã e em seguida eu coloco as duas colheres de mel deixo bater por um tempinho pronto está pronto para você beber é gostoso vai te dar uma fonte de energia eu sei que muitas pessoas me perguntam professor eu tô precisando de energia eu não tenho energia para fazer treinamento e já estou cansado daquelas mesmas coisas de sempre batata doce essas coisas assim então essa é uma opção que quando eu estou saturado de determinadas vitaminas eu utilizo para me dar energia além disso essa energia que você vai ter vai render ainda muito mais no treino Aproveita lá embaixo nos comentários, me coloca de qual cidade você é e se você tem alguma outra dica de vitamina que também te dê energia. E o melhor, caso você tenha alguma dúvida, você sinta algo diferente, escreva lá nos comentários que eu virei aqui através de vídeos como esse para poder te dar o máximo suporte. Eu sou o professor Emílio Júnior, se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal e até nosso próximo encontro.